Privier, Crescivier, Luigi, Dabro, Pajoavalat, Nadro, Goivídeo. Oi, gente linda! Eu sou Xande Giovanni e sejam bem-vindos a mais um vídeo! E aí, gostou do meu russo? Estou em ritmo de Copa do Mundo! Assim como eu, acredito que tem gente aí viajando na maionese com essa Copa na Rússia. Gente! Se já é difícil falar russo, imagine entender essa Copa na Rússia e de futebol ao mesmo tempo. Pra mim é muita coisa. Quem aí está como eu, viajando nessa Copa do Mundo? Começou o jogo. E aí tô eu lá assistindo atentíssima. Não sei que lado o Brasil está. Só sei que um tá correndo pro lado, outro tá correndo pro outro. Mas na hora que o gol sai, eu grito gol. Mas eu não sei o que, que tá acontecendo de verdade. Eu fico perdidaça. Ia olhando para um lado e para o outro Tentando descobrir em que lado o Brasil tá E em que lado que ele vai fazer gol E tentando entender o que tanto esse povo fala É pênalti Escanteio Lateral Tiro de meta Impedimento Eu primeiro que eu não sei O que é que causa o pênalti Eu na minha visão, até um tempo atrás Eu achava que o pênalti ó, não vale rir de mim viu? Pênalti era só quando a bola batia na mão do jogador ele voltava a mão de proposta achava que ele botava de proposta aí era pênalti e aí eu ficava esperando a bola bater na mão do jogador e não batia e o um bom pênalti e aí eu ficava pênalti ele não entendia nada não faço nem ideia o que é tiro de meta Olha, pra mim foi mais fácil aprender russo do que aprender o que é tiro de meta, lateral, essas coisas aí. Olha, eu vou contar uma coisa pra vocês engraçada. Você acredita que eu já fui jogadora de futsal? Eu era zagueira. Agora me pergunte o que que a zagueira faz. <risos> o que que o zagueira faz que eu não faço ideia. Eu só sei que eu era a zagueira. E eu jogava bem, viu? Só sei que eu ficava doida pra fazer gol. Eu não sei se é o, se o zagueiro que faz gol. Eu acho que é o atacante, eu não vi falar. Ush. Mas... E, e que time relenta esse, que, que tem um jogador que não entende nada de futebol? <risos> pra você ver como era o meu nível de conhecimento. Me falaram que, Jane, você é zagueira. Tá bom, eu sou zagueira. Eu não sabia nem o que, que eu tava fazendo, eu só sei que eu tava jogando. Agora, falando da Rússia, imagine eu, entendendo de futebol do jeito que entendo, entendendo de russo, perdida na Rússia, tentando chegar a algum lugar e tentando comer alguma coisa. Imagine eu pedindo um cachorro quente. com você que eu ia falar hein? Eu não faço nem ideia como é que fala russo. Eu ia tentar fazer mímica, porque falar russo... Hoje tá tão fácil você falar russo. Quer saber como? Oh, quero sim. Quero, ó, quero saber de russo, quero saber de futebol, quero saber de tudo. Eu tenho até a próxima copa para aprender alguma coisa sobre futebol também, né? Você pega seu celular, bota no, no tradutor. Ai, que seria de nós na tecnologia, hein? Quer fazer um teste? Vamos ver se vai funcionar esse tradutor aqui Eu vou falar aqui e vou fazer a pessoa ouvir Por favor, eu quero um suco Hum, funcionou Eu falo em português, ele traduz para russo E aí a pessoa que tá me ouvindo, ela vai entender tudo Olha, facilitou, né? Se a pessoa chegar e falar assim com você Cague de lá Aí basta você pegar o celular, colocar em russo, aperta o microfone e pede a pessoa falar no microfone. Quer ver? Me dá aqui. Vou falar aqui, ó, o cague de lá, que você tanto achou estranho. Aí bota em russo, aí você... aqui, ó. Cague de lá. Agora botei para você ver o que é. Como vai você? Cague de lá. Roli, eu pelo menos aprendi alguma coisa em russo. Quando você chegar na Rússia, pode falar, cague de lá, que é como vai você. Agora, aqui no Brasil, cague de lá, eu acho que você vai causar, vai causar confusão. Mas, menino, se você chegar aqui na Bahia e falar para um baiano, cague de lá, eu acho que muito baiano vai queimar ruim, viu? Você, cuidado. E se eu quiser falar obrigado em russo, como é que eu falo? Obrigado. Spaciba. Gostou do meu russo? Espaisiva. Estou melhorando, viu? Olha, o dia eu chego lá. Será que daqui até terminar essa aula eu aprendo pelo menos a falar umas três palavrinhas? E de nada? Nietzsche. Problem. Não tem problema, não tem problema. Eu acertei. Eu acertei. Problem. Se você chegar na Rússia e alguém falar spasiba, você fala nietzsche. Problema. vai ficar parecendo até que você é russo. <risos> gente, mas o que eu quero falar é que a Copa do Mundo nos reúne. Não importa o que aconteça, mas a gente acaba se reunindo, a gente acaba se divertindo. E por que não entrar na onda? Vamos entrar na onda, vamos curtir, vamos torcer, não importa como o Brasil tá jogando, como a Rússia tá jogando, mas vamos torcer é o que importa. Todo mundo se reúne na casa de alguém, vai na casa dos amigos, na casa dos parentes, na praça, em qualquer lugar, só pra assistir o futebol. É um motivo pra se reunir, pra se alegrar. Até quem é como eu, que não entende de futebol, que não entende de russo, acaba se divertindo e acaba assistindo e vibrando. Mas tem aqueles camaradas desesperados, meu Deus, meu Deus. é muito desespero, minha gente. Eu tô bem na minha caminhada, fundo e tem um desesperado, vai, vai, vai ser burro! o cara mole, não se desespere não meu filho, porque ele não vai te ouvir, não vai adiantar gastar a garganta e você fica lá naquele desespero, Oi, seu povo. e tem aqueles também que ficam lá dele, assistindo, dá palpite, mas sem desespero, mas não tem jeito gente Todo mundo que assiste futebol sempre quer gritar um pouquinho, sempre que quer dar uma opinião. Porque torcer é isso, é você ficar oh, tentando empurrar o time. Vai, vai, vai. E não vai. Tem também a situação de quem tem criança pequena. A criança ali aprendendo a andar, aprendendo a falar, começando a conhecer as coisas. E tá lá todo mundo na boa, assistindo. E de repente todo mundo... situação também daqueles que torcem contra o Brasil, e dá palpite, e fala mal, e aí você tá lá vendo na sua, torcendo, tentando, né, empurrar, vai, e tem um camarada lá falando mal do Brasil, falando mal do jogador, e xingando, e torcendo contra, ô oh, gente, na moral, né, torcer contra o Brasil, aí ah, eu acho muito chato, torcer contra, você pode até não querer participar da Copa, mas também fica na sua, no torce, no vibra, o que eu acho engraçado na Copa é que no início fica parecendo que ainda nem aconteceu. Tem o primeiro jogo, o Brasil joga, a gente começa a se animar. Parece que é gradativo, né? A gente vai se animando aos poucos. Daqui a pouco tá todo mundo animado, todo mundo de camisa, uma enfeitada, a gente vendendo coisa de Copa. E eu que não tinha nenhuma bolsa do Brasil, já arranjei uma Olha, Fiz esse lacinho aqui, ó, com tudo que eu tinha em casa. Aí peguei uma EVA, inventei um laço e botei... Tudo que eu tinha aqui só pra improvisar, tudo pra entrar no clima da Copa. O motivo principal desse vídeo não é nem falar de, de, de futebol, de Copa, valores. É dizer que a Copa do Mundo reúne as pessoas. E você que tá desanimado na onda, vá na casa da sogra, dá, faz um churrasquinho, vai pra casa dos seus amigos, assista, você vai acabar se contagiando. Alguém tem que ceder, ceda meu amigo, ceda meu véi, não, não fique nessa não, olha, não fique sozinho a copa é alegria, é festa, é celebração, reunir os amigos, assistir o jogo junto, vibrar, torcer, isso é que vale, mesmo que o nosso time não ganhe. A gente tem que parar de falar, ah, isso é, é tudo combinado, é comércio, é tudo é dinheiro e aproveitar e nesse o um momento. Não adianta a gente ficar focando no cisco preto na, na parede branca. Olha a beleza da copa, das culturas, das diferenças, e curta, que isso é o que é importante, aproveite esse momento, se ela está vindo pra gente, vamos celebrar problema sempre teve, está tendo e sempre terá. Não é isso que vai impedir a gente de torcer com o nosso time, curtir o futebol e o ter espírito esportivo. Também é o momento da gente relaxar um pouco, ter um momento de lazer, de entretenimento. Então vamos aproveitar agora. E viva o Copa do Mundo, e viva a Rússia, e viva o Brasil, e viva todo mundo, e viva a Bahia, meu velho! Então é isso, gente linda. Obrigada pelo seu like. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijo. Paca, paca. Tchau, tchau.